Você sabia que as formigas podem trabalhar em equipe para flutuar na água? Quando chove muito forte e as formigas precisam escapar da enchente, elas se juntam formando uma bola e começam a boiar juntas. Esse fenômeno é chamado de raft e é impressionante ver como esses insetos conseguem se ajudar e trabalhar em equipe para sobreviver.